Boa noite, queridos. Graça e paz. Que honra, que prazer estar aqui. Porque estar com a família de Deus é sempre tão rico e também porque o propósito desse encontro, dessa conferência é muito específico e atrai demais o meu coração. Eu agradeço ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Nós temos um desafio enorme olhando para a nossa nação mas perceber que tem gente disposta a investir para ouvir sobre santidade é muito animador. Não é? Eu quero aproveitar o espaço que eu tenho aqui e compartilhar com você aquilo que se transformou num grande encargo na minha vida. Como eu disse, eu sou um pastor local, eu sou um baiano criado no Pará, enviado de Belém para Ribeirão Preto, 32 anos atrás, eu tinha só 20 anos, quando um louco me enviou como missionário para plantar uma igreja naquela cidade, e ali temos prosperado em Deus. E a experiência de pastor, o lidar todos os dias com a igreja, nos ajuda a compreender certas dificuldades e certas necessidades. Mas, ao mesmo tempo, eu estou sempre saindo, como fiz hoje, e percebendo o movimento de Deus no meio da igreja, em que estado está a nossa nação. E me desculpe, porque talvez algum de vocês que me acompanha, eu uso muito as redes sociais, a gente roda por aí, e talvez algum de vocês vai ouvir essa palavra não pela primeira vez, mas ela tem um poder de síntese do que eu tenho para compartilhar muito grande e eu não tenho estado aqui no Nordeste ministrando nos últimos anos, principalmente nessa região aqui. Então, é, o que eu vejo é que a igreja brasileira está num momento decisivo, como a nossa nação está passando por um momento decisivo. Nós fazemos a nossa parte como cidadãos, tentando trazer o Brasil um pouco mais para os valores de Deus, mas nós sabemos que a redenção dessa nação depende, basicamente, e eu diria que exclusivamente da igreja se levantar e cumprir o seu papel. Não está em homem algum, em sistema algum, em partido algum, está na igreja do Senhor, e nós precisamos entender como fazê-lo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30. Gênesis, capítulo 30. E nós vamos ler do versículo 37 ao 39. Bom, eu não preciso dar muito tempo para você achar Gênesis 30, certo? Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais assim escorchadas, pois ele em frente do rebanho nos canais de água e nos bebedouros aonde os rebanhos vinham para descedentar-se e conceberam quando vinham a beber. E concebia o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Confere, está na sua Bíblia também? Ok, pode deixar aberto esse texto porque eu vou comentar certos detalhes que estão aí. Nós vivemos, como eu disse, um tempo de decisão, porque a gente precisa virar um jogo. O Brasil necessita de referências. Diga comigo, referências. Isso tem tudo a ver com a proposta desse encontro, porque Casa de Zadok fala de um padrão de vida consagrado mas fala também de uma descendência sendo multiplicada por esse padrão. Não se trata apenas da experiência pessoal que cada um de nós tem que viver em relação à santidade de Deus, mas se trata de transferirmos para aqueles que nós estamos tocando o mesmo padrão. E justamente por isso eu tive convicção em meu coração, mesmo correndo o risco de que alguém aqui já tenha ouvido isso em algum lugar, de compartilhar esses pensamentos nessa noite. Eu não sei como você lê o perfil da igreja brasileira. Queridos, nós somos cerca de 40 milhões de crentes, talvez um pouco mais do que isso. Dizem as estatísticas que, em mais 15 ou 20 anos, a seguir o ritmo atual, nós seremos maioria nessa nação. Bom, isso deveria gerar em nós um entusiasmo. Deveria gerar em nossas vidas uma certeza de que as coisas estão acontecendo para a glória de Deus. Mas há algo que parece não estar combinando com essa notícia. Não sei se você tem essa percepção, mas parece que apesar de já sermos um volume tão grande de gente que confessa Jesus nessa nação, nós ainda não conseguimos causar um impacto sobre a nação que mude o curso da sua história. Isso me incomoda muito, muito mesmo. Puxa, somos tantos. Temos uma palavra tão poderosa. Temos o Espírito agindo em nosso favor. Por que nós não conseguimos sequer mudar a fibra moral da nossa nação? Parece, eu tenho essa impressão às vezes, que quanto mais crentes somos, quanto mais numerosos somos... O Brasil é mais imoral, mais corrupto. Algo está errado. E essa inquietação me levou, alguns anos atrás, à presença de Deus, buscando respostas. E esse texto que lemos, que está dentro de um contexto que eu gostaria de colocar diante de seus olhos, vai nos ajudar. Deixa eu explicar o contexto e... Fazer você enxergar essa passagem bíblica da maneira como ela vai nos servir nessa noite. Aqui no capítulo 30 de Gênesis, nós temos a história de dois pastores. Preste atenção. Dois pastores. Dois pastores muito diferentes um do outro. Um pastor se chamava Labão. Quantos já ouviram falar do pastor Labão? gente boa, não é? Labão era pastor de ovelhas. O negócio dele, literalmente o negócio dele era ovelhas. Labão tinha um interesse de que os seus rebanhos crescessem, porque curral cheio para Labão significava poder, status, dinheiro. Labão não se preocupava com nenhum tipo de padrão. Desde que houvesse muita ovelha, estava muito bom. O pastor Labão não estava fazendo o que fazia por causa de uma experiência com Deus. Você não vai encontrá-lo tendo experiências com Deus. Ele não tem um legado, nem recebeu um legado de ninguém e nem está preocupado em passar legado algum. Ele apenas está usando o rebanho para se dar bem na vida. Esse é um pastor. O outro pastor de Gênesis 30 se chama Jacó. E Jacó é um pastor completamente diferente de Labão. Porque Jacó, ele tem ascendência, ele tem paternidade, ele tem legado sobre a sua vida, ele tem visão. Jacó não está cuidando de ovelhas por oportunismo. Jacó está procurando cumprir o seu chamado diante de Deus. E aqui, exatamente nesse ponto, acontece um fato muito interessante e sugestivo. Eu preciso que você entenda esse pano de fundo para entender o que eu vou falar na sequência. Jacó chega para Labão, seu sogro, e diz, Labão, eu tenho trabalhado para você durante muitos anos, mas chegou o tempo de trabalhar pelo meu próprio rebanho, eu preciso fazer o meu rebanho crescer. E eles conversam, aparentemente Labão não fica furioso com aquela ideia, e se propõe algo, o que foi proposto. Bom, meu filho, então tá bom, você continua trabalhando com as ovelhas, Jacó, e vamos fazer o seguinte, acordo daqui para frente, presta atenção. As ovelhas que nascerem salpicadas, malhadas, listadas, ou seja, as ovelhas que trouxerem manchas na sua pelagem, essas ovelhas serão suas, Jacó. E as ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme serão minhas. Meu querido, você não precisa ser um geneticista, um veterinário, um especialista para saber que ovelhas tendem a nascer com a pelagem uniforme, certo? É dominante. Se você procurar fotos de rebanhos de ovelha, você vai ver que praticamente todas elas vão ter a pelagem uniforme. É muito raro, é um gene recessivo as marcas, isso quer dizer que, então, o rebanho de Labão cresceria muito mais do que o rebanho de Jacó, certo? Quantos estão acompanhando o meu raciocínio? Mas aí Jacó teve uma revelação. Foi algo pessoal, irmão, não faça isso em casa, porque não vai funcionar, ok? Mas ele teve um insight da parte de Deus. Deus lhe deu uma estratégia. Foi o que nós lemos aqui. Jacó entrou pelo meio do mato e colheu algumas varas, varas verdes. E ele gastou um tempo trabalhando essas varas, fazendo marcas nas varas. Depois de trabalhar as varas, Jacó colocou as varas num lugar onde as ovelhas se encontravam, para beber água. Colocou ali como referências. Eu acredito que ele deve ter colocado também uma, uma meia-luz, um, uma música romântica, um ambiente bem propício para que as ovelhas se multiplicassem. Quem entendeu, diga amém. amém. <risos> Mas as varas estavam ali prontas, depois de serem trabalhadas. E o milagre aconteceu porque as ovelhas vinham e, quando elas olhavam para as varas, as varas causavam um impacto, uma influência, e as crias que elas geravam naquele lugar, alguns meses depois, nasciam, e as crias traziam as marcas que estavam nas varas. E, assim, o rebanho de Jacó passou a crescer mais do que o rebanho de Labão. O que tem isso a ver conosco? Tudo. Porque o Brasil está do jeito que está, ainda que sejamos tantos crentes nessa nação, porque boa parte desse rebanho é rebanho de Labão. É rebanho liderado por homens e mulheres que estão no ministério, por oportunismo. Sem visão, sem temor a Deus, sem projetos celestiais, apenas se aproveitando da fé do nosso povo. E o rebanho de Labão tem uma característica marcante. Ele não tem marcas. As ovelhas de Labão não têm que trazer nenhum padrão, elas podem se confundir. Quem está me entendendo? Graças a Deus, nem toda a igreja é rebanho de Labão. Uma boa parte do rebanho é rebanho de Jacó. É gente pastoreada por líderes tementes a Deus, homens e mulheres chamados para o ministério que temem o nome do Senhor, gente que percebeu que precisa não apenas multiplicar as ovelhas de Cristo, mas que precisa multiplicar as marcas de Cristo nas ovelhas. O rebanho de Jacó é um rebanho que traz marcas. É um rebanho que se distingue. É um rebanho que manifesta o caráter de Cristo. E o que nós precisamos fazer, meus amados, e para isso eu estou aqui nessa noite, o que nós precisamos fazer é virar esse jogo. Nós precisamos fazer com que o rebanho de Jacó cresça muito mais rápido do que o rebanho de Labão em nossa nação. E se isso acontecer, se ovelhas que trazem o fruto do Espírito em suas vidas, que revelam o caráter de Cristo, estivessem se espalhando por essas cidades, estados e nação, nós veremos o Brasil prostrado aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu creio de todo o meu coração... A pergunta é, como fazer? Porque, convenhamos, é mais fácil ajuntar uma multidão do que marcar uma multidão. Quantos sabem? É mais fácil nós fazermos o nosso barulho e ajuntarmos gente para todo lado sem nos preocuparmos em formar as pessoas de acordo com o padrão que é Jesus Cristo. Nós precisamos de uma forma, nós precisamos de um meio, nós precisamos de uma estratégia. E sabe qual é a boa notícia? Não precisamos inventar. O meio, a estratégia de multiplicação de ovelhas que trazem as marcas do cordeiro já foi inventado e já foi nos dado como mandamento por Jesus Cristo. Quando ele disse, ide, ide. E fazei discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Eu chamo isso de o um mandamento da ressurreição Fazer discípulos não é uma opção Fazer discípulos não é o trabalho de alguns na igreja Fazer discípulos é o mandamento da ressurreição, é a ordem que Jesus deu. Lembra? Ele, tendo vencido os nossos inimigos, porque ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, e ele venceu a morte, e tendo vencido os nossos inimigos, ele disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia. Quer que eu traduza? Quem manda aqui sou eu. E já que eu mando, eu tenho uma ordem, eu tenho um mandamento, façam discípulos. Como é que se faz discípulos? Temos confundido. Alguns de nós achamos que fazer discípulos é converter pessoas. Eu vou ali fora, compartilho o evangelho com alguém, essa pessoa faz uma oração de entrega, recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e nós pensamos, uau, acabei de fazer um discípulo. Fez nada. Você conduziu alguém à salvação. Parabéns para você nessa data querida. O discipulado vai começar agora. É a partir de agora que essa pessoa precisa ser ajudada a manifestar a vida de Deus através de um relacionamento pessoal. Foi o que Jesus fez, foi o que Ele nos mandou fazer. Eu quero tomar esse fato literal que aconteceu e sobre o qual lemos aqui, como uma espécie de parábola viva. Mostrar para você algumas coisas na atitude de Jacó que podem, de fato, ser uma chave para todos nós que estamos empenhados no ministério. Porque, resumindo, como Jacó conseguiu fazer com que ovelhas marcadas se reproduzissem? Jacó se concentrou em preparar referências para o rebanho. Diga mais uma vez, referências. Nós precisamos de referências para a multiplicação do rebanho. Agora, a dificuldade é que a gente não compra referências no supermercado, a gente não encontra nas esquinas. As referências precisam ser forjadas. Eu gosto demais da expressão fazer discípulos. Nós usamos muito o verbo discipular, não é? E não está errado. Mas ele não aparece na Bíblia. Aparece na Bíblia o fazer discípulos. E para mim é muito sugestivo, porque fazer discípulos me, me traz a ideia de um trabalho manual. Eu não encontro o discípulo, eu não ganho o discípulo, eu faço. <risos> E para isso todos nós fomos comissionados. Agora, para que nós possamos entender esse processo, que foi o que Jesus fez. Talvez você se empolgue quando você vê Jesus no meio das multidões, pregando a milhares e milhares de pessoas, passando o dia orando pelos enfermos e os curando a todos. É empolgante, certamente. Mas Jesus... Ao estabelecer o seu ministério, ele estabeleceu também uma prioridade. E antes mesmo que a sua fama se espalhasse, irmãos, Jesus Cristo chamou para junto de si algumas pessoas, alguns discípulos. Ele os destacou da multidão e lhes fez uma proposta. Lá em Marcos capítulo 3... Nós vemos que Jesus os chamou para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre demônios. Preste atenção. Os chamou, primeiro, para estarem com ele, processo. E para enviá-los a pregar, propósito. Diga processo e propósito. Eu sei que eu não estou falando novidade, graças a Deus, principalmente no meio desse povo que está aqui. Porque essa é a nossa linguagem, fazer discípulos é a nossa linguagem, mas precisa se tornar a linguagem da igreja brasileira como um todo. E nós precisamos fazer da maneira certa. E há alguns conceitos que nós precisamos entender aqui, e eu vou usar esse texto que lemos para ajudar você a entender. O primeiro conceito é o conceito de maleabilidade, diga comigo, maleabilidade. Porque a minha Bíblia diz, no texto que nós lemos, que Jacó tomou varas verdes. Você prestou atenção? Jacó tomou varas verdes. Se fosse em Ribeirão Preto, Sandro, seriam varas verdes. Porque lá o pessoal enrola a língua mesmo. Diga comigo, varas verdes. Oh, meu Deus, eu me senti em casa agora. Por que Jacó tomou varas verdes? Porque varas verdes são maleáveis. Varas verdes são tratáveis. Se Jacó tomasse varas secas, ele encontraria nelas a resistência, ele teria dificuldade de marcá-las como elas deveriam ser marcadas. E aqui, meus irmãos, talvez, muitos de nós, esse, essa... O Luciano costuma descrever o Casa de Zadok como uma conferência para pastores, líderes e fominhas. Eu não sei em que categoria você está. Quantos pastores nós temos aqui nessa noite? Levante a mão, todos os pastores. Glória a Deus, muitos pastores aqui. Quantos líderes de ministério, líderes de celo estão aqui nessa noite? Levante a sua mão. Uau! <risos> e se você não se encaixou nessa categoria, então você é um fominha. Seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida. <risos> mas nós temos errado, via de regra temos errado porque nós investimos nos talentosos nós procuramos aqueles que aos nossos olhos vão dar um resultado rápido então o pastor está lá fazendo o seu trabalho e quando ele vai formar a sua equipe ele procura os talentosos e muitas vezes os talentosos já sabem tudo. <risos> o segredo para nós fazermos essa multiplicação sobrenatural é nós pararmos de procurar os talentosos e nós buscarmos dentro do nosso rebanho os que são Tratáveis, ensináveis, maleáveis, os que querem aprender, os que querem ser transformados para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Varas verdes. Veja bem, Jesus Cristo ele tinha um projeto tão ambicioso. Levantar uma igreja que se espalharia pelo mundo e pelas gerações futuras e conquistaria uma multidão incontável. Eu fico pensando, meu Deus, se eu fosse Jesus, tendo tão pouco tempo para estabelecer essa base de liderança, de referência da igreja, eu já ia tentar adiantar alguns passos. Quem sabe, ao invés de ir à Galiléia dos Gentios, ir a Jerusalém, numa escola rabínica, Jamal, buscando, assim, alguns crentes bons, cheios de Bíblia, mas Jesus não fez isso. Ao invés de ir a uma escola teológica, ao invés de ir nos ambientes da religião, Jesus foi para o meio dos pobres, o meio na Galileia dos gentios. E ali ele, ele pinçou homens muito simples. Eu diria até chucros. Pessoas que não tinham praticamente nada de Deus até então. Quem sabe você seja um daqueles iludidos que lê a Bíblia com óculos assim muito românticos e que imagina que entre os doze de Jesus estavam pessoas super virtuosas. Às vezes eu tenho a impressão que certos crentes imaginam Jesus andando com seus doze por aquelas terras e que os doze andavam assim com uma auréola sobre a cabeça, as mãozinhas assim. Gente... Nada mais longe da realidade do que isso. Esses caras não tinham grandes virtudes. Na verdade, Jesus só procurou uma virtude neles. Sabe qual? A disposição de mudança. Jesus buscou apenas maleabilidade. Jesus olhava e dizia, você quer me seguir? Você quer mudar de vida? Você quer aprender um novo padrão? Então vem e segue-me. E o vestibular foi só esse. Aqueles que se levantaram e o seguiram foram trabalhados por ele. Maleabilidade. Muitas vezes nós estamos dando murro em ponta de faca. Nós estamos insistindo com aqueles que na igreja não se dispõem a mudar. Sabe, quando eu vejo Paulo escrevendo aos romanos, eu quase que o imagino ajoelhado, pedindo, pelo amor de Deus, irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, irmãos. E o clamor de Paulo é que aqueles crentes se permitissem transformar sejais transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente pode ler esse versículo de trás para frente, queridos. Se alguém quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisa ser transformado pela renovação do seu entendimento. E eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que o processo mais eficaz de renovação de mente e de entendimento e, por conseguinte, de atitudes, o mais eficaz é o discipulado. É quando um crente maduro, cheio de Cristo, ele ajuda um crente que ainda não é maduro através do relacionamento pessoal a revelar a espiritualidade do reino de Deus. Foi o que Jesus fez com aqueles homens. Não foi um trabalho fácil, mas deu resultado. Não é verdade? Meus irmãos, eu chego a ser radical quanto a isso. Eu não penso que a igreja tenha um plano B. Aliás, a igreja tem, quem não tem é Jesus. Jesus só concebeu uma forma de edificar essa igreja que causa impacto no mundo e transformação. Fazer discípulos, todos os outros planos são nossos, nós inventamos. Mas nós precisamos ter a disposição, de em primeiro lugar, ser essas varas verdes, nós todos, sermos pessoas tratáveis, maleáveis, mutáveis, ensináveis. E ao mesmo tempo, gastarmos o nosso tempo, nos esforçarmos, nos dedicarmos à vida de outras pessoas para formá-las em Cristo. Dá trabalho. Eu confesso para você que pregar é muito mais fácil do que fazer discípulos. É até mais prazeroso, de certa forma. Porque dentro do discipulado existem desgastes, eu já falo deles. E quando eu prego, eu posso, eu posso operar em Deus, eu posso inspirar você, eu posso ensinar você. Eu posso estimular, eu posso profetizar. Mas fazer discípulos eu não consigo fazer daqui. Embora fala a verdade. Numa plataforma dessa atrás de um púlpito como esse, eu até pareço uma pessoa bastante santa, não é verdade? mas para fazer discípulos eu tenho que descer daqui e eu tenho que trazer pessoas para dentro da minha vida eu tenho que colocar pessoas no carro ao meu lado para que elas aprendam como é que um crente se porta no trânsito <risos> oh, começou a pegar, hein? foi o que Jesus fez diz lá em Marcos capítulo 3 ele o chamou para estarem com ele vocês vão estar comigo. Não é uma classe, não é uma sala de aula, é um relacionamento com propósito. Vocês vão estar comigo porque eu quero levá-los ao ponto de poderem ser enviados com confiabilidade. Maleabilidade. Quem sabe alguns dos pastores aqui precisam voltar e dar uma olhada na sua equipe. Porque... Os maleáveis vão dar frutos. Os que já sabem tudo vão dar trabalho. Quantos já descobriram que é assim? Bem, mas deixa eu ir adiante. Há um segundo conceito muito importante e libertador. Que é o conceito de diversidade, diversidade, não se assuste, essa palavra está assustando muita gente porque tem sido mal usada ultimamente, mas a diversidade é uma bênção. a Bíblia diz que Jacó tomou varas verdes, preste atenção, de álamo, de aveleira e de plátano, ou seja, as varas eram diferentes irmãos. Elas não eram iguais. Você devia falar aleluia. Porque justamente porque várias diferentes podem se transformar em referência no reino de Deus, você tem uma chance. A religião elege certos perfis, mas o reino de Deus, que na verdade se expressa na multiforme graça de Deus... E na multiforme sabedoria de Deus, nos fez a todos aqui diferentes uns dos outros. Dá uma olhada à sua volta. Não tem ninguém igual a você, graças a Deus. Se a minha esposa estivesse aqui, ela diria, o mundo não suportaria dois Danilos. Só tem um. Meus irmãos, e isso é libertador. Porque muitos têm confundido discipulado com a formação de crentes em série. Com a réplica do personalismo de líderes. Isso nunca foi discipulado. Isso é manipulação de personalidades. Chega a ser caricato. Às vezes você vai a um lugar e você vê que as pessoas, até nos gestos, até no sotaque, elas replicam a imagem do líder principal. A associação quem está fazendo é você, eu só dei a ideia. <risos> e não é essa a proposta do discipulado. A proposta do discipulado é formar você com as marcas de Cristo. O que tem que haver entre nós igual são as marcas de Cristo. É o fruto do Espírito. Mas você pode continuar sendo quem você é. Então, se você é tímido, introvertido, fala pouco... Bem-vindo, você serve ao reino. Se você tem muita cultura, pode estudar, e encher a sua cabeça de conhecimento, está disposto a colocar tudo isso a serviço do reino de Deus, bem-vindo. Mas se você não pode estudar, se você mal sabe escrever, bem-vindo, você pode se tornar uma referência na casa de Deus. Sempre que eu falo disso, eu me lembro de uma senhora. Nós estávamos num... Retiro de líderes de célula em nossa igreja, muitos anos atrás. E essa senhora pediu a oportunidade para dar o seu testemunho. Ela era uma líder de célula nossa, eu não a conhecia. Na verdade, nunca a tinha visto. Mas ela já estava servindo ao Senhor entre nós. E entreguei o microfone para ela e ela começou o seu testemunho dizendo o seguinte. Meus irmãos, eu cheguei aqui... Há dois anos, mais ou menos isso. E eu era, ela começou a dar o seu currículo, analfabeta, alcoólatra, prostituta, mãe de sete filhos, todos sem pai, e estava vivendo na miséria. Aí ela abriu um sorrisinho, ainda faltando uns dentinhos na boca. Ela disse, mas agora, eu já sou uma líder, eu já tenho as minhas discípulas e eu já estou multiplicando as minhas células. Eu estava ouvindo aquilo e me emocionando lá atrás, porque eu pensava, meu Deus, imagine essa mulher chegando numa igreja convencional, sem visão, e ela chega depois do culto de domingo para o pastor, e diz, pastor, eu estou chegando aqui, eu gostaria de servir no ministério. E o pastor, se ele for gente boa, ele vai fazer aquela cara assim, um pouco desconfiada, mas receptiva, ele vai dizer, pois não, irmã, qual que é a sua experiência? E ela começasse a dizer, bem, pastor, até hoje eu tenho sido prostituta, sou analfabeta, não sei escrever um ó com um copo, e, e, e eu vivo na miséria, eu tenho sete filhos para criar e não sei como. O pastor, gente boa, vai olhar com aquela cara comprida para a irmã e vai falar, ô oh, irmã, faz o seguinte, senta aí que a gente vai cuidar de você. E toda a perspectiva, na melhor das hipóteses dessa mulher, é ser cuidada pela igreja como uma pobre coitada que precisa de amparo. Mas uma igreja que tem visão, olha para uma mulher dessa e diz, chegou uma vara verde, ela vai se tornar uma referência para o rebanho. Só precisamos trabalhar com ela. E se você quer saber, essa mulher continua liderando células, multiplicando células hoje, muitos anos depois. Outro dia nós estávamos numa reunião de oração, e lá, quando a gente começa a orar, a gente gosta de fazer movimento, andar de um lado para o outro, às vezes tem que pôr guarda de trânsito no meio para não trombar a crente. E estávamos assim numa intensidade de guerra espiritual, eu olho lá para trás, eu vejo uma senhora lendo a Bíblia, e o meu colérico já acendeu. Eu aqui orando e falando, meu Deus, que povo indisciplinado. A gente vem orar, a irmã resolveu ler a Bíblia. Agora é hora de orar. E, e oro mais um pouco, e olho lá para trás, e fico incomodado. Uma hora eu não aguentei mais, irmão. Falei, vou lá, vou chamar a irmã para orar. Tem hora para tudo. <risos> Fui assim por trás. Quando eu cheguei, para chamar a atenção, quem é que estava lendo a Bíblia? A ex-analfabeta, aquela. Eu dei dois passos para trás, eu falei, Deus, deixa ela ler a Bíblia, tem muita leitura atrasada, eu oro por ela, Senhor, essa mulher tem que ler muito. Mas percebe, a diversidade é uma riqueza. Eu olho para a minha equipe e eu não vejo ninguém igual a mim, e também há uma grande diferença entre eles. Diferença cultural, de temperamento, de experiência na vida. Mas sabe por que nós estamos operando com certo êxito em Deus? Porque em todos nós estão claras as marcas do Cordeiro. Diversidade. Pensa na equipe de Jesus. Os caras eram muito diferentes. Tem gente ali que você não ouve uma palavra, não é? Tem outros que falam pelos cotovelos O Pedro, você lembra do Pedro? O Pedro era aquele que falava e depois pensava Qualquer semelhança é mera coincidência Você conhece alguém assim? Que fala e depois pensa Às vezes dá certo, às vezes dá errado Gente, Jesus colocou na mesma equipe um zelote e um publicano Sabe o que é isso? O Zelote era aquele judeu mais radical, nacionalista, xiita. O publicano era considerado o traidor da pátria, porque extorquia os judeus. Jesus põe os dois na mesma equipe. Se bobear, botou até para andar junto, irmão mão dada. Porque você sabe que no reino de Deus tudo se faz em parceria. né? Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Até para buscar um jumento, ele mandava dois. Não sei para quê, mas... Diversidade. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, do jeito que você é. Se for vara verde, se for ensinável, você serve para se tornar uma referência de multiplicação do rebanho. Amém? Terceiro conceito. Terceiro conceito é o conceito de transformação em si, é o próprio processo do discipulado. Diz aqui que Jacó tomou as varas diferentes, de álamo, de aveleira de plátano, e lhes removeu a casca. Diga, ai! Não, não, esse ai não foi doído. Tem que ser um ai muito doído. Eu vou falar a frase e você tenta sentir, tá bom? e lhes removeu a casca. É isso aí. Agora realmente o negócio começa a ser desafiador, porque discipulado nada mais é do que remoção de cascas. Discipulado nada mais é do que o processo pelo qual um homem de Deus, uma mulher de Deus interfere na vida de outro para lhe remover as cascas. Eu não sei aqui no Nordeste, lá em Ribeirão Preto a gente tem uns crentes cascudos. Talvez você esteja esperando que eu traga um um palavreado, um conceito mais bíblico. Então tá bom, troque casca por carne. Remoção de carne. Hã? E isso dói. O que Jacó fez foi pegar um instrumento cortante, um canivete, uma faca. Faca não, é melhor a gente não falar de faca nesse tempo, né? Está amarrada toda a faca. Quem lê, entenda. Bom, deixa eu pôr. mas ele pegou um instrumento cortante, ele gastou tempo descascando as varas, irmãos. Um processo doloroso e, de fato, aqui, realmente nós temos o desafio do discipulado tanto para quem está sendo formado como para quem forma mas é a única maneira que nós vamos conseguir levantar referências é trabalhando as pessoas é por isso que não cabe mais aquela história do crente que vem ao culto no domingo e que se senta aí como uma ilha e que ninguém toca na vida dele isso não faz parte do projeto de Deus para nenhum servo nós precisamos abrir as nossas vidas eu me lembro certa vez eu estava nos Estados Unidos ministrando e um pastor de jovens foi me levar do hotel ao local da conferência ele estava bastante ferido, magoado e tendo me ouvido falar sobre essas coisas ele começou a desabafar no, no trajeto ele disse, pastor, olha, eu tentei fazer o que você diz trazer pessoas para dentro da minha vida compartilhar a minha intimidade, investir na vida delas e deu tudo errado. Alguns daqueles jovens com quem, em quem eu investi até dinheiro para que eles tivessem a solução dos seus problemas, alguns se foram, e se foram deixando um rastro de tanta ingratidão. De forma que ele me disse, eu resolvi mudar o esquema. Discipulado, agora comigo vai ser diferente. Eu quero distância. Eu não quero me envolver mais com ninguém. Ok, vou formar as pessoas, mas vou colocar uma escrivaninha entre eu e elas e vou tratá-las com frieza, porque eu não quero sofrer de novo. Eu vi que ele estava desabafando. Quando ele terminou de falar, eu disse, querido, você pode fazer isso. Você pode desenvolver o seu ministério de uma maneira profissional, muitos estão fazendo, mas não chame isso de discipulado. Porque discipulado é sim correr o risco, discipulado é sim compartilhar a vida, a intimidade, a casa e tudo o que a gente tem com o propósito de formar pessoas que se tornem base de uma multiplicação sadia. Paulo dizia, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Esse é o espírito de um fazedor de discípulos. Foi o que Jacó fez, descascou as varas. Foi o que Jesus fez. Irmãos, não imaginem que aqueles caras não deram trabalho para Jesus. Pensa. Quem vê João. Vamos pensar em alguns deles. João. Quem vê João já na sua maturidade, escrevendo suas cartas. Olha que coisa linda. Filhinhos. Hum. que doce filhinhos essas coisas vos escrevi para que não pequeis mas se alguém pecar calma calma é por minha conta, viu, mas só para dar uma... temos um advogado junto ao pai que está nos céus fala a verdade, quanto amor nesse cara, não é verdade? é um tchuk tchuk o João mas quero te dizer que não foi sempre assim. Quando o João chegou na equipe de Jesus, ele era um galinho de briga. Jesus pôs até um apelido nele, sabia? Nele e no irmão dele, Filhos do Trovão. Foi o João que quando tentaram passar por Samaria, os samaritanos que não gostavam de judeus resistiram, o João disse, Jesus, deixa comigo, eu acabo com essa raça agora, se o Senhor quiser. Eu fico imaginando Jesus nessas ocasiões, botando a mão na cabeça e pensando onde é que eu vim amarrar minha égua. Ô, João, você não sabe de que espírito você é, meu filho. Eu não vim destruir pessoas, eu vim restaurar a alma dos homens. Cabeção. Eu fico imaginando Jesus dando... Deu trabalho, irmãos. Pensa nessa cena, vamos pensar na cena aqui. Jesus dirigindo a Kombi, os doze atrás. Porque você sabe que todo missionário tem uma Kombi em algum momento da vida. É ou não é? E aí Jesus para no acostamento, olha para trás e diz, pessoal, que conversa é essa aí? Aí eles disfarçam, não, nada não, senhor. Não, eu vi uma conversinha. Aí o Pedro, deve ter sido ele, porque ele sempre falava. Pedro falou assim, oh, nós estamos aqui discutindo sobre quem é o maior. Eu imagino Jesus falando, desce todo mundo da Kombi. Senta aí na grama, vai. Pessoal, presta atenção, gente. No mundo, os homens querem dominar uns sobre os outros, ser os primeiros. Mas nós estamos no reino no reino a gente aprende a servir, Pedro você quer ser o maior, seja o servo dos seus irmãos, você entende isso, o que, é que Jesus está fazendo? Removendo cascas, é um processo desgastante irmãos, olha teve um dia que Jesus até pensou alto, ele já estava tão cansado dessa turma, você se lembra, quando ele desceu lá do monte Da transfiguração, encontrou os discípulos Lá lutando com o demônio, sem conseguir expulsar Jesus falou assim Até quando vos sofrerei Homens de pequena fé Você quer que eu traduza isso para você? Gente, vocês estão sendo um sofrimento na minha vida <risos> Exatamente, até quando vos sofrerei, não é isso? Tem um amigo meu, pastor em Belém do Pará Tem alguém de Belém do Pará aqui não? Tem um pastor lá de Belém, pastor Edmilson, um grande amigo, que ele tem até uma, uma versão apócrifa, é apócrifa, ok? Não anote isso aí. Mas falando do desgaste do discipulado, ele tem uma interpretação daquele episódio da tempestade. Diz esse meu amigo que Jesus, depois, no final de dia, cansado, olhou para os doze, deu um desânimo... <risos> Aí ele, ele olhou para os doze, olhou para o barquinho, olhou para a tempestade se formando, olhou para os doze, para o barquinho, tempestade. Falou: "Pessoal, entra no barquinho. Dessa vez eu não vou não. Vai vocês." Quantos sabem que é assim? Não dá vontade de botar no barquinho de vez em quando e falar: Some da minha vida? Dá ou não dá? Seja sincero. Não é fácil não, irmãos. Aí diz esse meu amigo que Jesus, muito crente que ele era, foi orar, o pai falou, mas meu filho, esses são os que eu te dei. Você tem que formá los Aí que ele foi correndo sobre as águas. Resgatar a tumba. Então, meu irmão, olha assim. Se você não sabe andar sobre as águas, aguenta o tranco, segura firme e vai arrancando a casa. Mas claro, por que esse processo é desafiador? Porque, claro, ele envolve encorajamento, ensino, mas envolve confronto. Não é? Envolve confronto. Porque sabe qual é o problema? Veja bem, no dia que você se converteu, vê se a minha teologia está correta. No dia que você se converteu, o Espírito Santo veio habitar em você. Está certo ou não? E o Espírito Santo é o próprio Deus. Significa que todas as virtudes de Deus estão dentro de você. Você já se converteu? Quem já se converteu aqui? Nasceu de novo? Então o Espírito Santo está aí. Todas as virtudes de Deus estão dentro de você. O poder de Deus está aí dentro. A santidade de Deus está aí dentro. A paciência de Deus está aí dentro. A autoridade de Deus está aí. Qual que é o problema? O problema é que está dentro. E por fora tem o que? Casca. Carne. E é preciso remover a carne. É isso que a Bíblia chama de fazer discípulos. E meus irmãos, se nós entendermos e resolvermos dedicar-nos a esse processo, nós vamos ver uma multiplicação de referências no meio da igreja. A igreja vai se tornar uma verdadeira casa de Zadoque. E aí essa multidão que nós seremos cada vez maior, certamente impactará essa nação. Agora, até onde vai? Deixa eu terminar aqui, porque tem gente maior que eu para ministrar hoje. Até onde vai esse processo? O discipulado. Onde é que termina? Talvez eu lhe choque, mas o discipulado tem que terminar um dia, irmão. Discipulado não é manter pessoas presas a você o resto da vida. Assim como paternidade não é. E discipulado e paternidade são dois conceitos paralelos, equivalentes. Eu, eu formo os meus filhos para liberá-los, para que eles sejam autônomos e reproduzam o legado que receberam de mim. Certo ou não? O texto aqui diz que Jacó lhes removeu a, a casca em riscas abertas Deixando aparecer a brancura das varas. Oh, que coisa linda. O processo é para fazer com que a brancura, a santidade, a verdade, a unção, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio, que essas coisas se revelem na vida do crente. E quando a brancura da vara está exposta, essa pessoa se tornou uma referência. E se nós tivermos referência, o resto Deus vai fazer. Quantos estão entendendo? Nós, os que somos líderes, precisamos levar o discipulado até certo ponto e soltar os discípulos para que eles cumpram o seu ministério o papel a partir daí é outro não é mais de formação é de cobertura é de conselho, é de amizade é do pai do filho que se casou quem está me entendendo porque em muitos lugares o discipulado tem sido usado para se manter pessoas presas ao líder pelo resto da vida e não foi isso que Jesus fez mas eu termino dizendo que tudo isso precisa desembocar num último conceito, que é o conceito da exposição, exposição. Diz o texto: "As quais, assim, escorchadas, ou seja, descascadas, pois ele em frente do rebanho". Diga em frente do rebanho. Essas pessoas formadas agora, elas são expostas. Agora elas são oferecidas como um modelo. E aí nós precisamos virar, muitos de nós aqui talvez não viramos essa chave. O nosso propósito é levar cada pessoa que entre pelas portas, pelas nossas células a ser um líder na casa de Deus. Liderança não é um chamado para alguns, é um chamado para todos. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. Porque se Jesus disse fazer discípulos para todos, e disse, fazer discípulos é liderar pessoas. Através do exemplo. Liderar pessoas através do exemplo. Estou certo ou não estou, professor Sandro? Porque de discipulado vocês entendem. O que acontece é que uma parte dos nossos crentes tem a vida de Deus, são formados mas não aceitam se expor, não se lançam na liderança. São verdadeiras é, obras, assim, daquelas de reserva, mas não aceitam se expor, e o líder tem que se expor. O líder não pode se ofender em ser escrutinado. Quando Paulo dizia, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, ele não estava fazendo mais do que a obrigação dele, não era, não era orgulho. Esse é o processo. Aí a gente fala umas coisas que não tem base, irmãos. A gente fala para o novo convertido, olha, querido, você está chegando agora na igreja, mas aqui é todo mundo gente, todo mundo faz. Você não olha para o homem, não. Olha para Jesus. E o pobre coitado fica aí procurando Jesus, ver onde é que eu acho ele para olhar. Não, não é olha para Jesus, não. É olha para mim, Seja meu imitador, como também eu sou de Cristo. Tenha coragem, se você está formado, tenha coragem de se expor como modelo, porque é o impacto da tua vida, das marcas do Senhor na tua vida, que vai influenciar a multiplicação das ovelhas. E eu ouso proclamar aqui nessa frase final, que em pouco tempo, se nós toparmos essa parada... O rebanho de Jacó será muito maior do que o rebanho de Labão no Brasil. E a igreja brasileira será uma casa de Zadok que, que influenciará os rumos e a história dessa nação. Creio e entrego a minha vida por essa convicção. E se você é capaz de crer, e se oferecer também, por favor, fique em pé, porque eu quero orar com você. Varas verdes. É aí que tudo começa. Amém? Talvez eu dê uma chave aqui para os pastores e líderes. Estão gastando muito tempo com gente talentosa. Procure as varas verdes. Gaste tempo com quem quer ser discípulo. O discípulo não se ofende em aprender. Amém? Feche seus olhos. Talvez você ainda não seja uma referência do rebanho. Você precisa suportar e valorizar esse processo em que Deus está usando pessoas na sua vida para trazer a brancura da vara. Meu irmão, dá glória a Deus pelo teu líder, teu discipulador. Dá glória a Deus porque tem gente investindo em você. A igreja brasileira depende desse processo. Pai querido, nós, nós te damos graças, Senhor, porque tu não nos entregaste um desafio sem nos dar uma forma. Te damos graças pela tua palavra. Te damos graças pelo modelo que Jesus Cristo praticou e que nós podemos replicar agora na nossa geração. Nós reconhecemos, Senhor, que grande parte da igreja no Brasil ainda é rebanho de labão. Crentes sem marca, sem santidade, sem padrão. Fazem negócio como todo mundo. Entram na política como qualquer um. Dirigem suas famílias pelos valores desse mundo. Mas, meu Deus, nós estamos aqui querendo mudar essa história. Nós estamos aqui querendo ver o Brasil impactado por um estilo de vida que não está entre os homens normais. Eu te peço, Senhor, que Tu uses essa palavra... E tantas outras coisas que já têm sido derramadas em nossas vidas. Para nos levantar a todos aqui. Como participantes intensos desse processo. Faz de todos nós. Nós nos oferecemos em primeiro lugar. Como várias verdes Senhor. Trabalha a nossa vida. Arranca a nossa carnalidade. Quebra a nossa independência Senhor. Remove tudo aquilo que nos impede de manifestar o reino. Usa os nossos líderes, os nossos pais espirituais, para nos formar em Cristo, Senhor. Ó Deus, ainda que doa, faça aparecer em nós a brancura das varas, Senhor. Mas também, Senhor, usa-nos como modelo para o rebanho, levanta-nos, nós aceitamos o desafio da liderança. Nós aceitamos oferecer a nossa vida como espelho. E permitir que as pessoas entrem no nosso espaço. Meu Deus, dá-nos graças para multiplicar esse processo. E ver essa crise de liderança que tem afetado a nação brasileira. Tendo uma resposta na igreja do Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem? Nós oramos Quantos dizem amém? amém? Fala assim, eu sou vara verde amém. Ó, você está sendo filmado, hein? Os anjos estão te filmando Quando você diz, eu sou vara verde, você diz Eu sou tratável Deus te abençoe, obrigado pelo seu carinho